Oxum conheceu Xangô, e se apaixonaram à primeira vista, e para se casarem, Xangô precisou vencer uma batalha. Porém, Xangô era casado com duas esposas, e Oxum tomaria o lugar de Yansan, que cuidava da casa e se deitava ao lado do rei todas as noites. Oxum pediu a Xangô um toque como um presente de casamento, e Xangô criou o toque de Jexá para Oxum, que só o grande dos deuses tinham para si. Yansan, não gostando de perder seu espaço, deu de presente um enorme tapete vermelho, que iria do chão e subiria até o alto da casa de Xangô. E desafiou que Oxum dançasse todo o caminho sem demonstrar cansaço, dançando lindamente o toque de Jexá. E assim foi Oxum, para o seu casamento. Pisou no tapete vermelho e seguiu dançando. Mas ela não esperava que na metade do caminho, o tapete que Ansan tinha colocado eram brasas de fogo. O Shun, ao sentir seus pés queimarem, não querendo desistir, passa a dançar na ponta dos pés e a se exibir mais ainda com seus braços. Provando para Yansan e a todos que é digna de ser uma rainha e ocupar o seu lugar ao lado do seu amado Xangô. Eu não tinha parado para pensar sobre isso, justamente por estar acompanhando o nosso, tra nosso trabalho, né, em conjunto, é, desde o início da quarentena. Então, é, é realmente isso, né, porque de repente para algumas pessoas a gente pode estar impondo, né, uma religião, a gente pode estar, enfim, é, não sei se isso já, se, por esse motivo alguém se afastou do, das reuniões. Mas eu acho que é sempre bom a gente colocar, né? É, conversar com essas pessoas, com todo mundo em geral E deixar bem claro que a gente não está fazendo isso E que antes a gente já estava falando sobre algo que colaborasse para chegar nisso né? Então eu não vejo nada como imposição do TEAR Nem nada de, de vocês Porque é justamente isso que a gente já fazia até antes né, da quarentena A gente já falava sobre a cultura... É, africana, a gente já falava sobre religião com a dança, com a professora a gente já falava sobre o Atabaque, o Ijexá, com o Michel, então acho que tudo isso já tá há muito tempo né, e não sei, eu acho que é, faz sentido para mim, não, não vejo como uma imposição gente